Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso podcast Toque de Cura. Eu sou o Daniel Marques estou ao lado do Dr. Luiz Eduardo Analho novamente para falar sobre quiropraxia. Hoje a gente vai falar sobre a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia veio para ajudar bastante a gente, mas ela também veio para prejudicar algumas pessoas e a quiropraxia pode ajudar essas pessoas que são prejudicadas com a tecnologia, doutor. É verdade isso? É isso aí, é isso aí. A gente vai... Falar um pouco exatamente disso, né? Que a tecnologia, tanto para a área da saúde, né? Trouxe muitas inovações aí. Primeiro, boa tarde para todo, todo mundo aí. Meu nome é Luiz, sou quiropraxista. A gente já está aqui alguns episódios aí hum. falando de coluna, falando de saúde. É... E a tecnologia é isso, né? Ela traz muitos benefícios, traz muitas, principalmente para a área da saúde. Trouxe muitas coisas boas aí, né? Para os tratamentos, para as formas de, de diagnóstico, exames e por aí vai. Mas também tem muita coisa... Ruim aí que pode acontecer com a coluna, com a saúde, por conta da, da, da, do avanço aí da tecnologia, né? A gente, ouve falar em tecnologia, né, doutor? A gente imagina que é tudo lindo e maravilhoso, mas uhum. a tecnologia, ela traz alguns prejuízos. Um deles, talvez o principal, que a gente sim. vai falar hoje, é o uso deste desse aparelhinho aqui, o celular, né, doutor? Sim, sim. As pessoas pegam o celular e ficam assim, né, abaixadas... Como que isso prejudica uma pessoa né, é, que usa o celular e como que a, a quiropraxia pode ajudar uma pessoa que fica o tempo todo no celular? Isso é comum demais, a gente Sim. vê muito, né, em qualquer uhum. lugar que você vai, praticamente você vê as pessoas abaixadas olhando o celular, uhum. né? Como que a quiropraxia pode ajudar essas pessoas e quais os prejuízos de ficar nessa posição? Certo. É, hoje em dia, qualquer lugar que você vai, a pessoa está com o celular e na maioria das uhum. vezes está mexendo de uma maneira errada. Né? E falo por mim também, porque a, a gente acaba fazendo, não tem como. Uhum. Né? É, até escutei uma explicação esses dias que eu achei bem legal. Por que, que eu uso o celular e não tenho dor no pescoço, por exemplo, em né? alguns casos. E tem gente que usa o celular a mesma quantidade, às vezes de horas, o mesmo tempo ali. E tem dor no pescoço. Né? Às vezes essa pessoa, principalmente pela musculatura. Né? Então, o que, que prejudica? Qual que é o... o, o pior coisa aí do celular, é a posição que a gente fica com a cabeça, né? Eu até trouxe uma, uma imagem aí pra gente ver. É, quanto mais a gente inclina a cabeça pra frente, mais a gente vai colocando peso ali para pescoço segurar, né? Pra musculatura, ela vai ficar te puxando de volta pra trás. Mesma coisa se você se segurar um peso, pega, sei lá, um 10 quilos aqui, um peso de 10 quilos, e segura ele perto do seu corpo, segura ele longe. Você vai fazer muito mais força segurando longe, né? A cabeça é a mesma... A mesma... Vale a mesma coisa, né? Então, quando a gente inclina a cabeça... Quando a gente está zero graus, né? A cabeça em cima do ombro aqui. A cabeça, ela chega a pesar aí 6, 7 quilos, né? Uma cabeça adulta, né? Depende da cabeça. Se for igual a minha, pesa um pouquinho mais. <risos> é. o, aí, o ângulo, né? A o gente, ângulo, gente, exatamente. O Samuel vai colocar as imagens aí pra gente. Uhum. O ângulo da, da cabeça, né? Quando, quanto maior... Da cabeça com o corpo, uhum. né? Quanto maior esse ângulo, então, quanto mais a gente vai... Inclinando para frente, aqui na imagem ele mostra 60 graus, né? Mas a gente fica mais do que 60, né? A gente fica aqui praticamente 90 graus, né? Uhum. Então imagina a pressão que isso não causa ali na cervical, nos discos, a musculatura, ligamentos, tem que ficar trabalhando muito. Então as dores de cabeça, dores no pescoço, dores para os braços, né? A pessoa fica muito tempo com movimento repetitivo, posições repetitivas ali, tanto no celular quanto no computador. Isso acaba prejudicando bastante. E aí não tem como fugir muito, né, doutor? Porque se você segurar o celular embaixo, você vai abaixar a cabeça, vai ficar olhando. E se você segurar aqui para cima, uhum. você, vai ficar, você vai prejudicar o seu braço. O braço. Né? Só que, assim, o, o bom de você segurar, segurar o celular aqui em cima... É que você não vai conseguir ficar muito tempo mexendo aqui. O braço, ah. ele vai cansar muito mais fácil do que o seu pescoço, né? Então, uma hora você vai abaixar e vai parar de mexer. Ou você vai continuar mexendo aqui, né? Que aí piorou, machucou os dois, né? <risos> ah, prejudica os dois, acaba é. prejudicando os dois, né? Mas o, o mais correto é, às vezes, você até apoiar o braço, né? Então, quando você estiver numa mesa um pouco mais alta, apoiar os braços, assim, para poder manter o celular. Não precisa ser também aqui, né? Você pode colocar ele um pouco para baixo, mas tentar abaixar só o olho, não abaixar a cabeça toda, né? Então isso já já ajuda. É que assim, a gente passa é igual, por exemplo, ah, qual que é a cadeira ideal? Qual que é a posição ideal para eu ficar sentado? É, cara, a posição ideal é você tentar manter os, os 90 graus ali em todas as articulações, tentar manter essa posição aqui, mas você vai passar 10, 12 horas sentado, não tem como você manter uma posição é. correta, né, cara? A gente faz porque não tem como, né? A gente se, quando se corrigir tá, né? É, toda vez que, a gente, que alguém fala, olha, senta certinho, direitinho, a gente tenta fazer assim, né? É. Coloca os braços, fica bonitinho, né? É. Senta aqui coloca os braços em cima da, do encosto aqui, né? Do da, da, apoio da, da cadeira. A cadeira. É, daqui a pouco já tá deitado é, de novo, vai né, doutor? Né? É. O da corpo que... vai cansando, né? Então, é normal que essa postura vá mudando. Hum. Né? Então, a mesma coisa do celular. Ah, não adianta eu falar para a pessoa ficar aqui o tempo inteiro. Tem que, ela tem que se perceber. A hora que ela tiver muito errada lá, ou ela para de mexer, alonga, faz alguma coisa para compensar esse tempo. Ou se ela tiver que continuar mexendo, pelo menos dá uma arrumada ali na postura, dá uma é. ajeitada, né? que o problema é você perceber que tá errado e continuar fazendo. Aí é, é onde você vai machucar ainda mais, né? Uhum. Doutor, a gente comentou alguns podcasts, alguns atrás, né? Que uhum. a gente comentou, é, sobre a questão da dor de cabeça, né? Sim. E, o, logicamente, que o celular, né? Não só o celular, mas as, os televisores, né? Os uhum. monitores também prejudicam nesse, nesse ponto, né? Porque Sim. você fica muito exposto ao brilho, né? Uhum. É, do, do celular. É, tem alguma forma de você... É, reduzir esse, esse impacto com a quiropraxia, pelo menos da dor de cabeça? Se for uma dor de cabeça mais mecânica, sim, né? Igual a gente comentou da, no, no episódio anterior aí da, da própria posição mesmo, né? De, de celular, de monitor, é, a própria tensão que isso causa, né? Agora, se for uma coisa mais relacionada com a visão, aí acaba que não, a quiropraxia não consegue ajudar muito. Porque às vezes, assim... A pessoa está investigando ali as, os motivos que ela tem dor de cabeça, né? E aí procura de várias formas, faz exame lá do olho, não tem nada, está com o óculos certinho, ou nem precisa usar óculos. E aí sim é onde a quiropraxia entra, né? Porque provavelmente é uma coisa mecânica, é uma coisa que não vai aparecer em, em exames, em, é uma coisa mais de movimento, né? Agora, se ela ainda não descartou esses motivos, né? A, a, a falta do óculos ou um grau errado ali, isso pode ser pode causar bastante dor de cabeça, sim. Né? Uhum. Então, a gente tem que saber direcionar um pouco melhor ali para onde essa pessoa vai buscar ajuda, né? Certo. Doutor, vamos falar sobre videogames. Porque uhum. videogame, o pessoal para na frente da televisão e senta geralmente no sofá. Isso. Eu queria que o senhor falasse é, primeiro sobre a posição do videogame, que geralmente é realmente o pessoal, a, o pessoal que joga videogame não, não tá nem aí para a posição uhum. da, que senta, né? E o sofá, né? Como que, que o sofá prejudica a coluna de uma pessoa, uhum. né? E como a quiropraxia pode ajudar essa pessoa, porque o sofá o sofá é mais mole, né? Ele, tem, ele, ele afunda quando uma pessoa senta, né? Dependendo de qual for. Braço. é Exatamente. Acaba prejudicando. E só tem um braço de um lado também, né? A pessoa fica só aqui. Só um braço que fica, fica apoiado. Aqui, né? Assim, né? É, assim, desse <risos> jeito. Ó. explica pra gente, doutor. Uh -huh. É, o, o sofá, ele... Na ideia de fazer ele o mais confortável possível, né? Macio e tal, acaba que é a pior coisa pra coluna, né? Porque hum. se você tem um suporte melhor ali, um sofá mais rígido e tal... É, naturalmente, ele vai te forçar a ficar numa postura melhor. Agora, esse sofá aqui, que abraça, né? que agora tem aqueles retráteis, reclinável, uhum. não sei o quê, aquilo ali ferrou, cara, porque você não consegue de jeito nenhum manter uma postura é, anatômica da coluna nesse, nesse, nesse tipo de sofá. Né? É, teve uma vez que eu experimentei um sofá que foi muito bom, cara. É, foi na casa de um, de um amigo. assim. Ele é como se fosse aquelas poltronas mesmo, que você tem uma alavanquinha uhum. aqui, né? Só que ele é um sofá, então, é, era cinco lugares, não sei, e cada lugarzinho ali ele fazia essa... Ele reclinava, você, só que ele reclinava por inteiro, né? Uhum. Então, você fica com o apoio na perna, fica com o apoio nas costas, era uma, uma delícia. Agora, esses outros que acaba... É, ele, ele só, Você só puxa ele embaixo ali, né? Você vai ficar com a perna esticada, então a coluna vai cada vez mais fazendo esse ser, né? E aí isso prejudica bastante. E aí com o fato do videogame piorou, porque você vai ficar <risos> concentrado ali e não vai se concentrar em nada da, da postura, de arrumar aquilo. E muita gente acaba não sentindo nem na hora, né? Vai sentir depois, ou às vezes nem relaciona com isso, né? A gente fala, ah, eu é, não sei porque eu sinto dor na coluna. E aí você começa a investigar, a pessoa dorme no sofá toda noite... Né, não, não tem a, a cama, o colchão específico ali, ou então joga muitas horas e tal. E isso acaba prejudicando bastante, vai... Encurtando muitas musculaturas ali do corpo, né? Acaba ficando muito tempo no sofá e uhum. isso daí, dá, dá, às, vezes, às vezes, pode dar aquele, até aquele mau jeito que a gente falou isso. esses dias, né, doutor? A hora que vai levantar, não levanta, né? Doutor, tem um comentário no Facebook bem interessante da Del Lima Gomes. Ela Sete. falou assim, é, que a se está ajudando muito ela na questão da coluna. Você conhece ela? Deixa eu ver. Um... Del Lima Gomes. Está me ajudando muito na questão da coluna. Será que ela passa com a gente? É porque tem outros quiropraxistas é. também, né? A gente, uhum. a, na, na Toque de Cura Suzano, somos em três quiropraxistas. Então, ela pode estar tá passando com, com o Caio ou com o João, que são é. os outros dois. Depois eu vou dar uma, uma pesquisada lá, depois você me manda esse nome. Tá certo. <risos> é. Ó, você vê que realmente a quiropraxia ajuda porque a gente tem a prova das pessoas Sim. que estão fazendo, né? Tem os que... relatos aí, né? Uhum. E que estão sendo beneficiadas. Doutor, é... o pessoal hoje está com muito streaming também, né? A gente Isso. tem muita questão do streaming, que está dominando aí, né? É... O pessoal às vezes fica deitado uhum. assistindo televisão. Uhum. E aí a pessoa deita desse jeito, doutor? E fica com a cabeça para frente, assim, né? Olhando a televisão que tá de frente. Levanta só a cabeça, né? Aham. Uhum. O <risos> que, que o senhor faz com uma pessoa quando <risos> o senhor vê... Se, se o senhor vê uma pessoa desse jeito, o senhor faz o quê, doutor? Primeiro. É, cara, o pior é que parece <risos> sacanagem, né? Mas meu pai fica só desse jeito assistindo televisão, cara. Não tenho o que corrija ele. É que, assim, eles moram em Minas, né? E eu moro aqui. Então, só final de semana que eu vou para lá, alguns, assim... Mas não tem jeito, ele não muda. <risos> e aí reclama de dor de cabeça. E é parte do mesmo princípio do celular, né? É a mesma posição. Então, você vai estar com essa é, inclinação para frente da cabeça. Claro que você vai estar com um apoio, né? Então, às vezes o, o celular ele prejudica até mais do que essa posição deitada aí. É, mas você teria que ter um... Se você for deitar de frente para a televisão tem que de tentar deixar o corpo um pouco mais inclinado, não só a cabeça, né? Uhum. Então às vezes colocar alguns travesseiros ali para ir fazendo uma como se fosse um triângulo, né? Então a parte mais próxima das costas mais baixinha e vai aumentando até chegar na cabeça, uhum. né? Para poder essa pessoa ficar um pouco mais inclinada com o corpo todo e não só o pescoço lá para para frente. Né? Então, o ideal é que a pessoa coloque vários travesseiros né? ou almofadas, enfim. Você acha que a almofada, a almofada pode ser um problema, doutor? Porque a almofada geralmente ela é um pouco mais dura do que a, o travesseiro, né? O travesseiro é. é mais mole, mais... Ah, não, não, não atrapalha muito não, é mais a posição. Então, por exemplo, se a almofada se adaptar bem ali a coluna e deixar ela numa posição melhor, né? Melhor seria ele ficar sentado, por exemplo, hum. né? Mas <risos> é difícil, você vai assistir um filme e tal... Então, é, é melhor fazer essa, essa escadinha ali de, de travesseiro ou de almofada, que ajuda mais, porque aí você dá um suporte para a coluna toda, né? E não só para a parte da, da cabeça ali em cima. Né? Uhum. A parte, no caso que a pessoa senta, né? Quando a pessoa, quando a pessoa aliás, deita e fica é, assistindo e des, nessa cabeça, posição, só não. com a cabeça. A parte que mais prejudica é essa aqui, né, doutor? Essa parte de cima. É, a cervical e, e o começo da torácica, né? Que é essa região de cima da coluna também. Tanto é que muita gente relata esse calombinho aqui atrás, né? Então, não sei se você já, já ouviu essa reclamação de ter um... Como, como o pessoal chama? Um cupinzinho aqui, na, uhum. aqui no pescoço. Nessa né? parte... De... Não dá, não dá para gente mostrar porque eu é, tô apresentando aqui. Fica um né, ossinho mas... mais saltadinho, né? Quando a gente faz uhum. esse movimento com a cabeça, esse ossinho ele, ele fica mais proeminente ali. Então, aquilo ali ele vai sendo empurrado mesmo para trás... E a pessoa fala, ah, tem como corrigir isso? Eu falo, tem, só se você melhorar a postura que isso corrige. né Ela acha que é algum osso, alguma coisa que está fora do lugar e a gente vai empurrar ele para dentro e ele vai voltar. Na verdade, ele não está fora do lugar. É a posição da sua cabeça que está fazendo ele ficar muito proeminente. E aí, o corpo vai até se protegendo, vai criando uma capinha de gordura ali por cima. E aí, vai ficando cada vez mais alto, vai ficando um, um cupim mesmo ali, né? Igual o boi tem, uhum. né? Vai ficando um cupim mesmo. Então, tem que tomar cuidado com essa, tanto a posição da cabeça quanto dos ombros, né? Porque na maioria das vezes a gente faz isso aqui. Então, voltar isso daqui mais pra trás... Que é esse cupimzinho vai voltando ali também. Ah, entendi. Então, é, essa, esse calombinho, ele, é, ele nunca sai do lugar, né? Ele, na verdade, ele, ele, você sente que ele, ele parece que está fora, toda Isso. vez que você abaixa a cabeça. Isso. Daí, como tem gente que, de tanto já abaixar a cabeça, ou de olhar para baixo, ou de ficar com a cabeça para frente, é, a própria postura da pessoa já é assim, né? Então, é natural que... É, ela olha no espelho e fala, nossa, está mais alto aqui, mas não é. E, e ela não consegue voltar essa postura de uma hora para outra, porque ela já foi se, se consolidando ali aquela, aquela posição. Então, é uma coisa gradativa, né? Mas ela precisa ir voltando isso, não uhum. tem uma, alguma correção específica que a gente faça para poder voltar esses, esse osso para dentro. Ali, né? mas, mas há uma, alguma correção, algum, alguma intervenção da quiropraxia para que ela corrija a, a postura dela? Ah, sim. Ela não consegue voltar exatamente por conta das restrições de movimento que a coluna tem. Né? Uhum. Então, de tanto o corpo ir se acostumando com isso daqui é lógico, uma pessoa mais jovem que ainda tenha mobilidade, né? Você pega uma pessoa de mais idade, por exemplo, né, que já anda, né, toda curvadinha lá, isso muito difícil de reverter, porque a coluna já se desgastou, já cimentou naquele uhum. naquele formato. Agora uma coluna que ainda tenha líquido, que ainda tem articula é, boas articulações, isso volta assim. Então, a você vai corrigindo os movimentos e naturalmente ela vai tendo uma melhor postura. E aí, como consequência disso, aquele, aquela esse calombinho vai sumindo, né? Certo. <risos> Doutor, vamos falar sobre de novo, vamos falar celular, telefone. Hoje em dia as pessoas usam pouco telefone e usam mais celular. Sim. Mas, por exemplo, nós jornalistas, a gente usa o celular assim, ó. Ah, vocês, vocês fazem isso. Porque a gente fica assim, doutor. A gente está aqui falando com, uma, com a fonte, né? A Aham. pessoa e aqui digitando. Então, o pessoal usa o celular e segura o celular isso. com o pescoço, Cara, a cabeça e isso. o ombro. A Tem gente... que ter a moral mesmo. É, é, é questão de todo de, dia. De você prática, tá né? Uhum, de prática. <risos> doutor, como que isso prejudica uma pessoa? Os jornalistas também, né? Uhum. Os que talvez sejam dos mais prejudicados, né? É o mesmo princípio, cara, você, tudo que tira a sua coluna do, desse eixo principal dela, e principalmente, por exemplo, você vai se mexer e volta para a posição, né? Você, ah, vou atender, fico lá um, dois minutos e volto, né? Agora, se você passar muito tempo, é a mesma coisa de dormir de bruxos lá que a gente comentou também, uhum. né? Se você ficar muito tempo com o pescoço assim, por exemplo, né? Então, se você passa segurando ali por várias, vários minutos ou até horas, né? É, vai contrair muita musculatura Então pensa nesse, nessa posição Você vai estar tá contraindo todo o lado direito Esticando todo esse lado esquerdo né? Então você sai de um, de um eixo ali Onde sua coluna vai estar tá relaxada né E aí é onde costuma, começa a machucar também né? Então uhum. é bem prejudicial Da mesma forma que o movimento para frente é ruim esse movimento para o lado, passando muito tempo nessa posição, também vai ser ruim, né? Quando não dá para evitar essa situação, é recomendado usar os dois lados? Talvez uh -huh. seja, não sei, né? O mais recomendado talvez seja não usar. Não fazer, Não é. fazer. Mas quando é impossível fa não fazer, faz aqui, depois faz aqui, se você acha que... É... é, se for trocando, né... É a mesma coisa assim de, de passar tempo sentado, né? Ah, uhum. eu vou ficar tempo, muito tempo sentado, é legal eu levantar e tal, é legal, com certeza. Mas o ideal seria não passar muito tempo sentado, só que às vezes é impossível de, de a gente exigir isso da pessoa, né? A mesma coisa o celular, né? Se der para usar um fone, se der para usar é, ou segurar na mão, melhor, mas se não der... Vai trocando, que é melhor. Viu que cansou um pouco ali, já passa para o outro lado, né? <risos> você vai, e depois fazer coisas para poder compensar esse tempo, né? Então, alongamento, é, algum tipo de relaxamento ali para o pescoço, para poder é, não só ficar usando a, de forma errada. Entendi. <risos> tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo, doutor. Beleza. Que a gente volta com o nosso podcast Toque de Cura, aqui no Diário de Suzano. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o nosso podcast Toque de Cura. Ao meu lado, o Dr. Luiz Eduardo Análio, quiropraxista, que agora vai responder para gente sobre teclado de computador, se teclado de computador prejudica e como que a quiropraxia pode ajudar pessoas que vivem trabalhando em computador, né, doutor, uhum. constantemente. É, o, o teclado, hoje em dia tem muita gente que trabalha no notebook também, né? Então, tem a questão do... O ideal seria você manter o apoio dos braços, né? Do, do antebraço, na verdade. E na mesma altura que, que, que tiver as mãos, estar o teclado, né? Porque o problema é quando você fica muito aqui, né? As mãos vão, não vão ficar numa posição neutra ou muito lá embaixo. É, então, o ideal é ter esse, um, uma regulagem de altura aqui do braço da cadeira para você... É, ficar também numa posição neutra aqui com os ombros, né? Não hum. ficar muito assim, nem muito lá para baixo é, Tudo isso vai, vai influenciar, né? Mas o teclado também tem a questão das tendinites, né? O teclado, mouse e tal Então às vezes a pessoa vai ficar muito tempo ali no mouse Muito tempo no, no teclado São movimentos finos que a gente chama, né? Então alguns músculos de musculatura que move o dedo Musculatura que vai movimentar o punho, né? É músculo que não tá preparado muito para fazer força para ficar muito tempo... É, sendo utilizado, né? Então, acaba que dá as, as ITs aí, né? Tem dinite, bursite, as bursite, síndrome do túnel do carpo, né? Que você comentou. É, essas inflamações que vão acontecendo ali naquela região também, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, principalmente o notebook, né? Porque o ideal do notebook é você colocar um teclado isolado ali, né? Um teclado... não sei como chama. Aqueles... Por, é, por... Comprar um teclado à parte, é, assim, é, né? Uh -huh, Sem fio, separado. alguma coisa assim, que aí você... Coloca o notebook numa altura melhor para você enxergar a tela e tal e o teclado nessa altura aqui do braço né porque senão você vai ficar com a mão lá fora certo. da posição neutra e doutor é a questão do apoio de, de pé uhum. né a, que é aquele é tipo um triângulo também né ele, ele é, é plano assim aí fica tem um tem uma curvinha Sim. é quase um triângulo uhum. aquilo ajuda realmente doutor Ajuda se for usado de, de forma certa, né? Você usar meio que para descansar o pé, né? Você colocar o, tipo, a panturrilha em cima dele assim, a parte de trás da perna, aí ferrou, né? Mas a, quando você... Por que, que é bom aquilo lá? Porque você vai regular a cadeira da altura que tiver a bancada, por exemplo, né? Tiver a mesa e tal. E às vezes, principalmente para as mulheres que costumam ter uma altura menor, é, o pé vai ficar fora do chão. Então, quando o pé fica fora do chão, naturalmente, a, a coluna já, já vai ser puxada para frente, uhum. já vai sair dessa posição. Então, quando você mantém o pé apoiado, é, você distribui a carga, né? Que está indo para suas pernas. E aí, fica muito mais fácil de você manter uma postura mais correta. Então, esse apoio é, é até para para tirar essa distância ali do chão. Então, ela, ele funciona bem, sim, Show. quando é usado dessa forma. E a, a, o Samuel comentou da questão da cinta, né? Uhum. Como que funciona essa cinta, doutor? Explica pra gente se ela realmente ajuda a manter a coluna alinhada ou uhum. se é só conversa fiada? A, tanto a cinta, né? A cinta é mais a lombar, né? A uhum. cinta é aquelas de elástico que vai apertar bem. E tem mais os coletes, né? Que tem alguns que você engancha ele no ombro aqui e ele vai puxar para trás, né? É, esses cinta, colete ou aquele colar cervical também que o pessoal usa para poder prender o movimento do pescoço, pode ser usado num período curto e num período mais de crise, né? Um período inflamatório. Agora, se a pessoa for usar com a intenção de corrigir a postura, a ah, todo dia eu vou usar porque eu vou ter uma postura melhor com isso. Ela vai enfraquecer mais o corpo dela e o que mantém a postura é a musculatura. Então, Vai, ser, vai fazer totalmente o contrário né? Na hora que uhum. você tiver com o colete, com a cinta Você vai ficar numa postura certa Mas quem está fazendo isso é a cinta, não o seu corpo E na hora que você tirar, a postura vai estar tá mais errada Vai estar tá mais enfraquecida a, As articulações vão ficar mais suscetíveis Ainda a se machucar, então Não é bom <risos> Evitem O a, a colete Os coletes, né? a cinta, e as cintas né? Tá bom Ó, oh, a gente vai para mais um intervalo, já já a gente volta aqui com o nosso podcast Toque de Cura, com o Dr. Luiz Eduardo Análio, quiropraxista, beleza? Fica aí, já já a gente volta. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o nosso podcast Toque de Cura ao meu lado o Dr. Luiz Eduardo Análio, quiropraxista. Doutor, academia, as pessoas vão para academia, principalmente o pessoal que tá no começo, né? Sim. Vai para academia, volta com dor e até desanima, <risos> né? A quiropraxia pode ajudar pessoas que vão para academia e que voltam com dor? A dor do, do início ali do treino é normal, né? Ou de uma hum. mudança de treino, uma mudança de de, de carga, de estímulo. É normal porque são dores diferentes, né? Quem, quem treinou, que já fez musculação aí, já vai até sentir um pouco dessa dor. É aquela dor muscular, né? Então, o músculo na, no treino, qualquer tipo de atividade física, a gente está sobrecarregando ele para ele poder depois se recuperar mais forte, né? A gente causa micro lesões ali para ele se regenerar mais forte. Agora, as dores por um exercício errado ou por pegar uma... uma carga maior do que aguentava, alguma coisa nesse sentido, aí sim a quiropraxia ajuda bastante, né? Porque provavelmente ela fez algum movimento excessivo, uma carga excessiva, que deu uma desalinhada ali na coluna, ou que pode ter restringido algum movimento muito forte, ou então causado uma lesão mesmo, uma hernia de disco, por exemplo, né? Então, com certeza a quiropraxia ajudaria, sim. Mas nesses casos onde Machuca mesmo, né? Uhum. Mas são dores um pouco diferentes, né? Tem muita gente que chega na academia, homem, né? Uhum. Chega, chega na academia e levanta, já, já quer levantar é. a academia inteira, ah. né? Levanta <risos> um monte de coisa, um monte de peso. Então, é, é importante, lógico, controlar né, esse uhum. peso. E a, a quiropraxia, então, ela pode ajudar, por exemplo, o cara que vai levantar aquele peso de mão, vamos supor. Certo. Né? Ele vai levantar e... É, tem um efeito na lombar uhum. A quidopraxia pode ajudar essa pessoa Pode, física. com certeza Porque na maioria das vezes, pode prestar atenção pessoas pessoas se machucam tirando ou colocando o peso Vai colocar o peso no lugar ou vai colocar na barra E na hora de fazer o um movimento ela, tá, ela se concentra Faz o movimento correto e tal Agora na hora de tirar o peso É o mesmo peso que ela estava carregando lá no exercício <risos> E ela faz tudo errado Então acaba machucando nesses momentos, né? E quando machuca assim é porque provavelmente já tem alguma coisa na coluna que foi... Aquilo ali foi só a gota d'água para vir a dor, né? Mas é difícil uma pessoa se machucar, não sei por um acidente muito escorregou, lá acabar nas costas e tal. Aí, com certeza, ela machucou nesse momento. Agora, por tirar e colocar um peso assim, ela já estava se machucando há muito tempo antes, né? Hum. Então, é, é um, um uma coisa que o tratamento de quiropraxia com certeza ajudaria. Certo. Doutor, é, vamos então deixar os contatos, né? Sim. Ah, da toque de cura. queria que o senhor falasse aí com as pessoas que estão acompanhando o senhor, para as pessoas procurarem né, a, a quiropraxia, fazerem aí para reduzirem as dores né, sim, dos sim. corpos. A, a gente tem a clínica aqui na Rua Baruel, 544, é, no edifício Colúmbia, né? Aqui perto da prefeitura, perto do diário. É, a gente falou de muitos temas aqui, né? Em vários episódios aí, muitas, muitas dicas aí, coisas que... Com certeza já vão ajudar o pessoal, mas só a quiropraxia é uma coisa muito difícil de, de explicar, né? É, principalmente só em teoria, em palavras. Então, é, só sentindo mesmo para saber quais benefícios ela te traria, é, no que que ela pode ajudar ou não, né? A gente falou bastante disso aqui, mas é só na prática mesmo pra gente conseguir demonstrar isso para a pessoa, né? Então, convido todo mundo aí a conhecer a clínica, entrar no, no Instagram, né? O Instagram é toque de cura Suzano. É, já tem bastante informação, bastante coisa lá para tirar dúvida também E já conheci um pouco mais aí sobre a quiropraxia E lá também tem os, ah, os nossos meios de comunicação Já direciona para o WhatsApp Então entrando lá já fica muito mais fácil É isso aí, Beleza? doutor <risos> oh, Muito obrigado, viu? Eu que pelas agradeço, cara Valeu mais uma vez Valeu, um <risos> abraço é... E a gente encerra então aqui o nosso... Podcast Toque de Cura, mais uma edição do podcast Toque de Cura. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Luiz Eduardo Anário, mais uma vez. Valeu, obrigado. Um abraço a todos e até a próxima.